A, a correção automática, por exemplo, né? Se aquele contrato já estava programado para ter uma correção e essa correção não ocorreu, né, muitas vezes não acontece no tempo hábil, né, essa, essa informação, às vezes o financeiro está num processo de negociação, esse negócio demora, né, então tá um pouco mais, o que que acontece? A contabilidade, ela pode sim criar, né, eventos de, de aditivar contrato, fazer alteração, não aplicar a correção, ela pode, ah, ó, vou zerar aqui a correção desse mês, até que seja definido o que aconteceu, né, como é que essa, como é que essa negociação foi feita. Os aditivos contratuais, eles podem ser feitos a qualquer momento, né, eles podem ser feitos pelo, é, você pode mudar a data de vencimento, repactuação, né, de prazo, repactuação de parcela, aumentar a parcela, diminuir parcelas, né, remensurar lá o seu ativo, você pode é, é, fazer um aditivo e gerar uma carência nova, né? Puxa, né? Eu estou aqui, eu preciso de três meses de prazo para fazer alguma coisa, né? Tudo isso é possível através dos aditivos que o sistema traz. E o melhor, fica tudo vinculado num único contrato. Ao enxergar o contrato, você enxerga todo o histórico dele.